Olá, meu nome é Nando Moraes Cardoso e sou agente imobiliário. Hoje vou falar sobre um tema que diz respeito principalmente aos investidores. Será que é um bom investimento comprar um imóvel para arrendar? Numa altura em que ter o dinheiro no banco pode render muito pouco ou mesmo nada, vou falar sobre aquela que é considerada uma saída para muitos investidores. Investir no imobiliário com a perspectiva de arrendar e receber daí um rendimento. Como todos os investimentos, esta estratégia tem vantagens e desvantagens. E vou começar por falar sobre as desvantagens. A primeira e mais evidente para mim é que o imobiliário, o investimento em imóveis para uh, efeitos de, de, de arrendamento, um, tem uma liquidez muito reduzida. Isto quer dizer que se precisar do dinheiro a muito curto prazo, poderá não ser a melhor opção para si. Deve fazer apenas este investimento, esta escolha, se puder investir o dinheiro e não necessitar dele a curto prazo ou arrisca-se a perder um, na necessidade de o vender mais barato para vender rapidamente. Outra desvantagem óbvia é o valor do investimento. Se para investir em depósitos a prazo, ações fundos de investimento, títulos do tesouro, outros investimentos financeiros, poderão bastar umas centenas ou milhares de euros. No investimento imobiliário já estamos a falar de dezenas de milhares de euros ou mesmo centenas de milhares de euros. E por isso terá que investir muito mais, o que faz com que esta opção não seja para todos. Para concluir o tema das desvantagens, vou falar do, dos custos que são decorrentes do próximo investimento. Se quando faz um depósito a prazo deposita 10 mil euros, 15 mil euros, 100 mil euros, quando compra um imóvel de 100 mil euros, terá custos com essa compra, que, que vou já explicar através do exemplo, e depois tem também custos que são os decorrentes da propriedade. Antes de apresentar o exemplo, Uh, sugeria-lhe que subscrevesse o, ca o canal. O meu canal imobiliário fala sobre temas relacionados com o imobiliário e com o investimento imobiliário, tanto para o lado do comprador, como para o lado do vendedor. E semanalmente, lanço vídeos de conteúdo novo, criados exclusivamente por mim, uh, e que poderá receber em primeira mão se for subscritor. Pode su subscrever agora, clicando no canto inferior direito. Começando então com o exemplo que lhe estava a falar, vamos pensar na compra de um imóvel que tem um valor de mil euros e que, posteriormente, vai colocar no mercado de arrendamento. O primeiro custo a ter em consideração é o imposto municipal sobre transações. Neste caso, vai comprar um imóvel para a habitação secundária, significa que vai pagar 2.783,78 euros. Segue-se o imposto de selo para a mesma operação, no montante de 1.200 euros. E para concluir, os custos de escritura e registros que rondam os 725 euros. A compra transforma-se assim num investimento de 154.708,78 euros. Além destes custos de aquisição, temos também que considerar os custos decorrentes da propriedade do imóvel. Se esta compra for feita no, no Conselho de Sintra, pagará um imposto municipal sobre imóveis de 495 euros por ano. E para efeitos deste exemplo vamos considerar que existe uma taxa de condomínio mensal de 25 euros e levando um, o custo de corrente da propriedade do imóvel para em mais 300 euros para este esta prestação de condomínio anual. Este é o lado das despesas, mas também temos o lado das receitas. No mesmo no mesmo exemplo da compra de um T2 no concelho de Sintra Uh, um T2 por 150 mil euros, que é bastante viável nesta conjuntura, uh, pode ser colocado no mercado por um arrendamento de cerca de 600 euros. Estou a ser bastante conservador, uh, até pode conseguir um pouco mais, mas para que as contas sejam feitas de forma realista, vamos ser conservadores e apontar para 600 euros de renda mensal esta renda de 600 euros multiplicada por 12 dará um rendimento anual de 7.200 euros. Mas a esse rendimento devemos reduzir, devemos abater os custos anuais que estão programados: o imposto municipal sobre imóveis e o custo de condomínio. Neste caso, os 495. Mais de 300 euros. Estes 795 euros têm de ser uh, abatidos à receita para podermos de facto calcular qual é que é o valor do, do yield, do rendimento que terá com este, com este imóvel. Depois de deduzido o valor, temos um rendimento líquido de 6.405 euros. E se dividirmos este valor pelo investimento inicial, vamos ter um yield de 4,14%, que obviamente é muito mais interessante que a maioria das aplicações financeiras que existem atualmente no mercado. Como em todas as aplicações, terá que pagar impostos. E os impostos, no caso do arrendamento, são pagos em sede de IRS, podendo optar por uma de duas soluções. Número 1, um, englobamento dos rendimentos no seu IRS e a taxa respectiva é calculada em função do somatório dos rendimentos do ano em causa. Número 2, opta por uma tributação autónoma de 28% e sabe sempre que esse é o valor uh, que vai pagar de impostos. Como é fácil concluir, o investimento imobiliário em imóveis para arrendamento pode ser muito uh, interessante em termos financeiros. Um, e, certamente, é mais vantajoso do que a maioria das aplicações financeiras disponíveis no mercado. Há ainda outras uh, vantagens, nomeadamente a médio e longo prazo, o potencial de valorização do imóvel e, obviamente, a segurança que dá o investimento no imobiliário como imóvel tangível que é e que não desaparece de um dia para o outro. O meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou agente imobiliário. Espero que tenham gostado do vídeo desta semana e estou ao dispor para quaisquer dúvidas que tenha sobre o assunto. Até ao próximo vídeo, deixo-lhe a sugestão do costume. Vamos conversar?